Eu sempre sofri com estrias brancas desde a infância e sempre tive receio de, de procurar um tratamento, eu nunca fiz nenhum tratamento. E aí eu conheci a camuflagem de estria através do Instagram da Fernanda, mas mesmo assim eu tinha receio pela minha pele ser negra, é, receio de manchar, eu não sabia como funcionava. E eu comecei a acompanhar o Instagram da Fernanda, eu vi que era sério, que tinha um resultado muito bom. E resolvi fazer com ela e foi a melhor coisa que eu, que eu fiz, já fiz na minha vida Porque o resultado foi maravilhoso